Ele, eles falaram Esse que eles. É o formulário X, que nós não sabemos ah, que é, eles falaram que vamos vão estar preparados para dar entrada em 15 de agosto. Mas eles vão ter um anúncio para os advogados 1 de agosto. Então, eu, então, eu creio que se vai estar pronto naquele dia, nós vamos já saber no primeiro de agosto. Aí nós preparamos nosso programa okay. para a Solange e outras pessoas poder uh, ajudar o povo.